Myself up, turn the world on its head. Don't forget what, don't forget what my mama said. Hey, monsters. Hey. Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio Seide, pra quem ainda não me conhece, e você está aqui no Leite com Biscoito! Hoje eu tô trazendo um quadro novo pra vocês. Esse quadro ele saiu de uma postagem que eu fiz lá na Casa Monstro, que é o nosso grupo no Facebook. Se você do outro lado ainda não faz parte da Casa Monstro, então o que você tá esperando? Aqui embaixo, na descrição. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o um link certinho, é só você acessar e fazer parte e participar de tudo que a gente conversa e planeja lá no grupo, ok? A publicação foi mais ou menos o seguinte, foi um me desafio a fazer uma maquiagem. Fazia um tempo que eu não trazia maquiagens artísticas aqui no canal e eu sei que muita gente acha legal, que muita gente gosta, então eu decidi fazer isso fazer uma publicação lá pra me marcarem e colocarem screenshots, print screens de fotos de outras pessoas que fizeram maquiagens diferentes pra eu tentar reproduzir aqui no canal com ou sem sucesso, não sei. Vai depender muito do que vai vir aí pela frente Então, a Camila Mello Enviou esse print aqui E eu achei a maquiagem super legal A princípio eu até pensei que fosse um cosplay Até perguntei pra ela se era algum cosplay E ela falou que era só uma maquiagem artística mesmo Então, se você do outro lado Quer saber exatamente como foi A cagada durante o processo Então, confere o vídeo Eu ensinei a esconder a sobrancelha em um vídeo um pouco antigo Mas caso vocês queiram aprender Eu vou colocar aqui em cima no card pra vocês Eu estou usando uma base mais clara para poder deixar a parte dos olhos um pouquinho mais aberta e a sombra fazer um pouco mais de efeito, deixando bem maior o olho. Pra ajudar a minha vida, eu não tinha nenhuma das cores que foram utilizadas na maquiagem original, então eu tive que fazer uma mistura meio louca. Pra conseguir a mistura dos olhos, eu coloquei um pouco de marrom, marcando o meu côncavo. Depois eu passei um vinho, que ele tinha um pouco de brilho, pra tentar aproximar da cor original. Da modelo que me enviaram E depois eu passei um blush vermelho Que pra ser bem sincero, precisa ter muita coragem pra usar ele como blush Porque ele é muito vermelho Aí o olho ficou da cor que tinha que ser Com o delineador eu faço um delineado gatinho gigante É tipo muito grande mesmo Porque o que a modelo utilizou era grande E o meu olho não é tão grande Então eu fiz um delineado enorme Na parte interna dos olhos da modelo, ela utilizou uma sombra um pouco verde E eu não tinha o verde da cor, então eu fiz uma mistura com dois verdes que eu tinha na minha paleta E deu, deu certo, então a parte interna eu coloquei sombras verdes Chegou na hora de fazer a sobrancelha, eu comecei a rezar por dentro, porque, pelo amor de Deus, é um negocinho difícil. Eu fico pensando que drag deve sofrer pra caralho e nem, nem, nem conta as mulheres que fazem aquelas sobrancelhas maravilhosas. Porque o negócio não é fácil, o negócio é punk. E a sobrancelha da modelo que me mandaram, ela era bem arqueada, completamente, tipo, surreal, assim. Então, eu fiquei com um pouco de medo de dar ruim. O personagem tinha um negócio desenhado na testa e eu percebi que minha testa ela é minúscula acompanhada da moça, então o desenho ficou um pouquinho menor do que ele deveria. Mas eu utilizei uma base mais clara para fazer o desenho e no contorno eu utilizei um pouco de marrom e o mesmo vermelho que eu utilizei para fazer a sombra, para deixar mais marcada. Eu fiz minha pele arrumando as minhas bochechas e nariz pra deixar a minha expressão um pouco mais fina porque essa moça lá, tem o um rosto bem comprido comparado ao meu. Eu também passei um gloss na minha boca e como não existe um batom, pelo menos não que eu saiba dessa cor, eu utilizei a mesma sombra que eu fiz os olhos na boca para poder deixar gigante do jeito que é a boca da modelo e eu puxei aquelas lágrimas escorridas depois com o um delineador e saiu isso daí! Música Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui E você do outro lado que tem alguma maquiagem, alguma ideia muito legal Me segue nas redes sociais me marca por lá Me segue no Twitter, vai lá na, na página do Face Entra na Casa Monstro, me segue no Instagram E me marca ou me manda tudo que vocês acharem interessante Vai que eu não pego isso como desafio e resolvo fazer aqui no canal Não é mesmo? É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos Até a próxima e falou!